Hoje eu recebi alguns presentes na loja do Clash Royale E vou abrir junto com vocês, ao vivo, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui no Clash Royale Na minha conta principal, tá aqui o iPad bonitão que Comprei né, bonitão mano, você é louco mano Ó o tamanho da minha cabeça Mas é o seguinte, brincando um pouquinho aí Mas é o seguinte, o que acontece é que nós estamos aqui com algumas, alguns presentes que a Supercell nos deu Eu tenho um baú mágico aqui grátis que eu ganhei E eu fui na loja e aí eu vi que é o festival do barco do dragão Começou o emote é, que vai rolar ali, é o do beijinho E também tem ali algumas outras coisas Tem a arena lendária ali, tem um baú do bebê dragão também Eu não preciso dele, mas beleza E tem a arena lendária, o baú mágico grátis, grátis, grátis, grátis Então vamos... Recuperar aí os dois, vamos pegar os dois porque é grátis né, é grátis, tem que pegar Então, partiu, vamos começar então, primeiro, pegando o baú mágico da... Ah, que a gente ganhou jogando, então vamos lá, baú mágico partiu, é agora mano, vamos ver o que vai dar Qual será a ideia mano, vamos lá, baú mágico, golem de gelo, tem cura também Tem cabana de bárbaros, espírito de fogo, porcos reais mano, porcos reais Esqueleto gigante, não veio lendário nesse aqui, veio... Barril de Goblins, mano Mas tá bom, não tem problema não Vamos lá então, agora para aproveitar, né A nossa loja, hum, deixa eu ver quanto tem de ouro 88, 497 Tá bom, vamos então pra Nossa loja aqui para poder resgatar primeiro O baú mágico que veio da arena lendária Grátis, e vamos descobrir o que tem Por trás desse Bebê dragão, vamos lá então Ouro mais ouro, jaula de Goblin Agora gostei, jaula de Goblin, primeira carta aí Que eu já não tenho, né, então é muito bom. Torre Inferno, ouro a mais. Golem, também muito ouro. Lápide também. Teslinha, Teslinha também. Destruidores de Muro. E também não veio carta lendária. Mas vai vir uma carta épica. É o clone, mano, que eu tô quase colocando no nível máximo também. Quero muito completar ele também pro nível máximo. ver algumas cartas que eu não tenho, então isso é bom, né? Já ajuda bastante. Ah, pensei que ia ter mais um. Olha lá a imagem por trás deste... Deste... Dessa... Esse baú grátis que a gente ganhou, né, rapaziada? Muito bacana, muito top mesmo. É, bom, vamos lá, vamos tentar então. Vamos pegar aqui as outras promoções agora, molecada. Partiu. Então é isso, bora lá então. Agora eu já tenho gemas, né? Bora comprar então esse baú do dragão aqui. Vamos lá então. Tem ouro, 1800, mais 5 cartas. Porcos reais, esqueletos, destruidores de muro. Muito bom porque eu não tenho ainda totalmente. Valkyrie completando aí, também ganhando um pouco mais E, é claro, o bebê dragão que veio muito bônus E vai virar ouro, né? Porque, ó, e veio bastante ouro, ó 3.500 ouro, muito bom Porque eu já tenho o bebê dragão no nível máximo Então, completamos, liberamos mais um pedaço da imagem O que é aquilo que ele tá dando Um, uma, um Que ele tá botando relâmpago, não entendi Mas é o seguinte, galera, eu tenho duas coisas ainda Eu tenho aqui mais um baú lendário E tem ainda a promoção E também o um emote, né? Vamos comprar aqui as coisas da loja, só pra ver se tem alguma coisa pra comprar Nossa, não tem nada? Tá, ah, tem isso aqui Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai comprar essa carta lendária Desse baú lendário aqui E na sequência, vamos que vamos Bora lá, vamos seguir aqui, hein Tem mais Mago de Gelo, boa, mano Mago de Gelo, mais um aqui, seis Mago de Gelo E agora vamos abrir aí o baú da surpresinha Da Supercell, que é um baú Do Rei Lendário, mais 75 mil de ouro E mais um bebê dragão no emote, né, mandando beijinho Vamos lá então, partiu Agora, é isso, compramos Então agora é a hora de resgatar tudo isso daí, né Baú do Rei Lendário, 4.300 de ouro Agora tem aí, ouro extra Não tem problema, mais ouro extra pra gente Tá tranquilo, mais ouro extra Pra gente, tá tranquilão Mais um pouquinho de ouro extra, tem que vir né? é, é, épica ou lendária, né, mano Tudo é ouro extra aqui pra gente, ó Agora sim, agora sim vem clone. Olha pra fechar o clone no nível máximo! Muito bom o nível máximo do clone. E agora a lendária. Comenta aí qual lendária vai vir. Qual vai vir? Cemitério ou domadora? É. Ah, mano, aqui eu vou ter que ser domadora, né, moleque? Porque minha domadora ainda tá muito fraquinha. Tenho que melhorar ela, então. E ela tá muito forte, né? Então eu preciso dela aí em como. Uma recompensa, uma ajuda, né? E olha lá, liberamos mais uma imagem aí A imagem do bebê dragão Deitado, lá embaixo o dragão E um dragão elétrico que tá dando choque Não sei o que é ali, não sei o que é até agora Mas é o seguinte Fechamos tudo aqui, tá tranquilão Agora a gente já tem um novo emote Vou até botar o um novo emote pra rolar também Tá aqui o um novo emote, usar ele No lugar do, do Bezinho da, da princesa Olha lá, hein, ó é isso, mano. Beijinho princesa, molecote. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Ah, tá aqui. Deixa eu ir pro deck de batalha. E agora o que acontece é o seguinte, rapaziada. Antes de tudo, vamos usar nosso. Ah, eu tenho coisa aqui pra recuperar também. Vamos lá, então. O saco da guerra aqui, o saco da guerra. Vamos ver o que a gente ganha. Mais ouro, né? Eu pensei que ia vir uma, uma, um token, mas beleza. Vamos mandar aqui o nosso novo emote, né? Deixa eu pegar aqui o novo emote. Eu gostei desse novo emote aqui, ó Beijinho, beijinho Muito bom E agora é o seguinte, rapaziada. Nós estamos ao vivo nesse momento lá no Facebook A galera tá aí no Facebook Aqui embaixo você vê os compartilhamentos A galera participando Mandando mensagens aqui no chat também Se você quer participar também, tá vacilando Aqui o link, tá aqui embaixo na descrição o Link do Facebook Live ah, eu falo, era todos os dias né, mas agora com o CRL fica meio complicado Mas sempre que possível a gente faz aqui diretamente de Los Angeles Por isso que o cenário tá diferente aqui né rapaziada Bom, mas lá nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar agora o desafio do barco do dragão Vamos lá então jogar a primeira partida e vamos ver o que vai dar, partida grátis aqui Vamos ver o que vai acontecer nessa que dá uma, um belo de um emote do bebê dragão dando uma lambida uh. Dando uma lambida, então vamos jogar a primeira partida aqui ao vivo Mas também no vídeo aqui, né? Já estou aqui começando a partida Bora lá, então Pegamos aí o Molt Olha, ele tem ali o Bebê Dragão, né? Vamos lá Vamos tentar acabar com ele logo ali Já vamos dando dano ali que precisa Já finaliza, boa Muito bom ali, já tem o Bebê Dragão ajudando a gente Uma maravilha, né? Uma maravilha, já foi o Vai bater na torre ou não? Não bateu na torre Conseguimos ali uma... Uma vantagemzinha de elixir. E tá aí, né? Tá aí, vamos lá. Vamos que vamos, vamos de bebê dragão já. Pra tentar ver se a gente consegue dar aquela chegada forte. Montar o nosso combo e mandar a GG pra casa, moleque. Vamos lá então. Já tem golem na frente. Podia surgir agora mais um mais uma vez aquele aquele amigo lá, né? Olha, olha, olha, olha. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Os nossos guardinhas. E aí, o que aconteceu? Ele desistiu? Será que desistiu? Será que tá fácil assim? Ele largou mão? Ah, meu amigo, não quero nem saber, mano Eu não quero nem saber Eu sei que eu vou pra cima e vou levar esse jogo Porque eu, eu vou usar até meu bebê dragão aqui, ó Que eu ganhei, ó Agradecendo pra ele, mano Porque, mano do céu, muito obrigado por ter me dado essa vitória Ele perdeu o, o, o, o dragão elétrico no início E aí acabou largando Por quê? Não sei Mas eu não tenho nada a ver com isso eu ganhei a primeira e eu já vou ganhar aqui a na recompensa, que é o nosso queridíssimo token épico, mano, muito bom, mais um token épico pra casa. E é isso, mano, ah, ganhei também um baú da coroa, vamos abrir aqui o baú da coroa, ouro, mais gemas, tem também tesla, tem aqui esqueletitos, destruidor de muros e eletrocutadores, tá bom. Por hoje tá bom, ó galera, é o seguinte Estou ao vivo No Facebook neste momento Não vacila, segue aí, o link tá aqui embaixo Na descrição, ó, eu vou fazer o seguinte Na live, eu vou jogar o um desafio novo E na sequência eu vou fazer um torneio Para os inscritos, quer um torneio pros inscritos? Vem pra live no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então é isso galera, te espero lá Tamo junto, é nóis, muito obrigado Valeu a todos que acompanharam, ó, se você acompanhou o vídeo até aqui Comenta aí Comenta vermelho Comenta vermelho em, em homenagem a essa caixa de som Beleza? Só pra eu poder saber que você Viu o vídeo até o final Tamo junto galera, é nóis, obrigado Falou, fui!